É, então, todo mundo já entrou, vou explicar um pouquinho o que é essa ferramenta. Para quem não conhece, uh, essa, esse é um conjunto de ferramentas uh, do, do DMI. Uh, o DMI é o Digital Methods Institute, que é iniciativa, na verdade, confundi com outro DMI, uh, e ele uh, traz uma série de ferramentas que podem ajudar a gente em análise de dados, então tem muita coisa maneira aqui uh, de, de análise de, de Reddit, de Telegram, uh, deixa eu ver, tinha, tinha uma análise de Instagram aqui que era maravilhosa, uh, mas saiu, análise do auto-completo do Google, essa, essa, Instagram, uh, uh, não, o Mr. Pepper, é bom para pegar imagens, muito legal, é, é, é low-code, então quem não é super expert em programação pode super usar essa, essas, essas ferramentas uh, para fazer o, o, o que elas fazem. Então, né? essa análise de Tumblr aqui é muito legal. A de Twitter eu nunca consegui usar, mas quem conseguiu também falou que é, que é muito bom. E a gente vai usar essa daqui, que é a do YouTube. Ok. Ok. Entrando nela aqui, ela o que é essa ferramenta? Ela ajuda a gente a extrair dados do YouTube sem precisar programar. Então, ela tem alguns módulos. Então, tem esse módulo aqui que é de informações de canal, de... É de search. É uma parte meio que quase ninguém usa aqui, aqui no Brasil. Pouca, pouca coisa eu vejo. Uh, o network de canal também, isso também é pouco usado, então, um canal principal que tem vários outros canais dentro, formando a, uma network, por exemplo, você tem o Felipe Neto com vários outros mini canais dentro do, do canal. Então, isso tem também, pouco, pouco, muito pouco usado. E você tem uh, três opções que são mais utilizadas, que é uh, esse video list, video network e video info and comments. Uh, bom, o último já já disse para você, ele baixa para você uh, as informações do vídeo, são informações bem interessantes, uh, e todos os comentários. Então, se você, quiser, se você quiser fazer algum tratamento de texto com os comentários daquele vídeo, por exemplo, cara, você tem um vídeo que tem 3 mil comentários, você precisa usar essa ferramenta e fazer download desses comentários. É uma ferramenta bem interessante e ela funciona super prática. Basicamente, você entra aqui, coloca o ID do vídeo, que é essa parte final aqui, uh, e pronto. Você pode visualizar, se quiser, na tela. Uh, ou ele embaixo no arquivo, um TXT, no final. Então, é super tranquilo. TXT não, um tab, um formato ruim, mas dá para você transformar em TXT, é super tranquilinho. Uh, o que a gente vai usar aqui é o Video Network. O que é esse Video Network? Basicamente, uh, ele, a gente vai fazer uma busca sobre algum tema. Então, eu, no, aí na, na apresentação, eu até coloquei, tipo, cabelo liso. Porque eu tenho uma análise que coloquei nessa apresentação sobre cabelo queixado. Mas eu queria que vocês pudessem fazer uma análise sobre cabelo liso, seria bem interessante. Uh, usando... Uh, esses parâmetros aqui, ó, por exemplo, podem colocar cabelo liso. Aqui, você pode colocar a linguagem PT uh, e aqui BR. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Uh, cabelo. cabelo liso. Uh, PT, para selecionar a linguagem português. E BR, para vídeos produzidos por clientes brasileiros. Uh, e aqui as interações, ele traz para gente uh, a quantidade de vídeos, basicamente. Então, aqui eu estou pedindo ele para me dar 150 vídeos iniciais. Uh, então, ele vai me dar o que, que ele vai fazer. Ele vai no, no, no YouTube e vai pesquisar os primeiros 150 vídeos sobre cabelo liso. Fazendo isso, ele vai retornar algumas informações para a gente. Uh, depois eu vou explicar mais a fundo essas informações. Mas para usar essa, essas, esses parâmetros. Cabelo liso, PT, BR, três interações. Uh, e aqui eu estou... Tô... Podem colocar zero. Esse é uh, dev Uh, coloque em zero, coloque em não sou o robô e enviar. Explicando para vocês o que é cada parâmetro aqui. Uh, o, a interações, já falei. O rank, ele dá o rank pelo, pela relevância aqui. Então, a gente usa basicamente a, a, o algoritmo a nosso favor, vamos dizer assim. Uh, o que os usuários estão... É, acham relevantes, a gente vai ver isso também. E aquele tem essa, você pode limitar essa essa visualização. Por exemplo, eu fiz uma análise de um artigo que está para sair por aí sobre ciência. Então, o que foi falado sobre ciência no YouTube nos últimos oito anos? E eu usei essa ferramenta. Eu coloquei o limite ali entre cada ano. Então análise de 2014 foi feita entre uh, 2000, 1º, de 2014, 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014. Uh, então, eu fui buscando cada ano para saber qual foi a modificação da produção de conteúdo sobre ciência nos últimos oito anos. Está é, para sair em algum momento aí. Eu fiz isso para cada ano e depois eu fiz a visualização em um grafo uh, do, do resultado. Eu coloquei como base de exemplo, para quem não conseguir rodar ou algo do tipo, é, dois arquivos que são resultados dessa, dessa pesquisa. Então, eles estão aqui, então são esse ciência-profundidade zero e ciência-profundidade um. O que é essa profundidade, João Anderson? É essa parada aqui, esse ProDev. Uh, o que, que ele faz? Basicamente, uh, eu coloquei isso lá na frente, mas eu vou explicar aqui. Ó vamos pegar um vídeo no YouTube não reparem tem vídeos de, de gente tirando unha e tal é, essa é o meu rolê ah, eu tenho aqui por exemplo esse vídeo do Porta dos Fundos e ele traz para gente esses vídeos que são relacionados aqui aqui do lado então quem assiste esse vídeo principal também assiste pode assistir ou gosta gostam de assistir esses vídeos que estão do lado então se cria uma conexão entre quem assistiu esse também pode assistir esse ou assistiu, no meu caso aqui assistiu. É, então ele aqui ele vai pegar essa funcionalidade do YouTube Data Tools, vai pegar isso. Uh, o que é essa profundidade? Quando eu coloco profundidade zero, ele vai me dar esse vídeo e os vídeos que estão aqui do lado. Ok. Então, dos vídeos principais, ele me dá os vídeos relacionados. Quando eu coloco profundidade 1, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer, ele vai fazer uh, a mesma coisa. Então, ele vai pegar esse vídeo principal, ônibus, os vídeos relacionados, amigo secreto, e ele vai entrar dentro desse amigo secreto e vai pegar os relacionados a ele. Então, tipo, é os relacionados dos relacionados. Uh, e a profundidade 2 é exatamente segue o mesmo modelo. Uh, então, é, é, e você consegue expandir a rede. Então, por exemplo, existe essa funcionalidade também dentro do Spotify. Não sei se vocês lembram, tipo, quem ouve isso aqui também ouve tal coisa. Quem ouve, sei lá. Tijuana também ouve casaca. Uh, houve casaca, houve los hermanos e o que mais. Então ele faz essa conexão entre artistas. E foi engraçado porque eu já fiz uma conexão dessa para... partindo de funk, uh, funks do Rio de Janeiro. Artistas de funk estavam descontando no Rio de Janeiro, tipo Yasmin Turbininha e alguns outros. E quando eu coloquei uh, para pegar a profundidade 2, minto, na profundidade 7. vai até a profundidade 7. e assim, no final eu caí em umas coisas assim muito nichadas, assim, sei lá, sons, uh... <risos> é capchava é capixava, porque é, é casaca, sou fã daço, é... e eu caía num tipo, sons de meditação, Uh, que não estavam tipo escritos em, em português, uh, estava escrito é, em japonês, uh, então tipo ele, ele ia tão longe que na minha rede entrou. Tipo, eu comecei com Yasmin Tormininha, do Rio de Janeiro, e terminou uh, em. Tipo, tinha a Del, tinha a Rihanna, e tinha a galera do, uh, uh, japonês produzindo uh, bossa nova e tal, sempre tem essa esse nicho. Uh, então, empresas, o Daniel falou sobre uh, esse uso, que geralmente é feito acadêmico, mas que também tem tá na empresa. Então, Daniel, tem sim, uh, várias empresas usam isso, eu já usei isso em diversas análises, trabalhando na em empresa. Eu sou alguém que tem um PLA e um backup sabe? Eu estou na academia, mas também estou no mercado. Uh, então, eu uso essas análises no mercado. Uh, a gente aprende na academia e coloca em prática no mercado, né? É, depois segue no Twitter lá que vocês vão ver os artigos lá. Vou publicar lá. É, ok, Aí a gente volta. Aqui, ele. Ah, pensei que ele não tinha me entendido como ser humano. Eu já ia ficar preocupado. Uh, então vamos lá cabelo liso. Aí agora ele vai começar a buscar. É os detalhes sobre esse 150 bits que ele já buscou, esse foi rápido. Então, já que foi rápido, enquanto eu vou falando sobre outras coisas, vocês vêm aqui e usam profundidade 1. Ele vai demorar mais, porque é a maior quantidade de vídeos, mas vocês vão ter uma rede melhor depois. Então, faz esse experimento aí com profundidade 1. Eu vou fazer aqui também, eu vou deixar rolando, enquanto eu apresento o resto, a parte o que é cada coisa dentro do gráfico. Vou deixar aqui. Show, tá rolando. Ah, vamos voltar lá. Ok. Foi bonitinho. Então, aqui no final ele vai gerar esses dois arquivos. É só você clicar com o botão direito e, e salvar dentro do, do computador. Esse ponto GDF já é a extensão do GEF. Então já sai um modelo certinho para a gente utilizar.